Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, se liga só o casarão que os nossos amigos aqui trouxeram a gente para conhecer. Sensacional, hein? Tá Nossa isso? senhora, Thiago, top, hein? Olha isso. Renato, a história daqui é que era um fazendeiro, né? Uhum. Ele era, ele tava construindo isso aqui, ele era dono e as pessoas que trabalhavam para ele, ele fazia de escravo. Fazia de escravo até mesmo um paco. Construía a casa. Meu Cara Deus do céu. Céu. E aí de noite, de, de, depende do horário, você escuta ele chorando. Chorando. Chorando e a. E a. E o fazendeiro andando por aqui. Não sei se é pra manter o espírito do fantasma aqui dentro. Uma coisa que eu não falei. Vou falar pra você agora. Cara, eu já fui na casa de um coronel que lá tinha senzala, que eles prendiam, eles prendiam os escravos lá. Muitos escravos morreram nesse casarão. Uhum. E a gente escutava barulho de corrente, né, Thaís? Uhum. É, escutava o. Os escravos chorando e o coronel prendia eles lá. Então. Mesmo depois de morto, né, Thaís? Sim. Casaram lá de Araraquara, cara. Então, a maldição aqui que não é pra o coronel prisionar ele aqui pra ele não sair, entendeu? Calma, o que que eles falam também? Sim. Pra ele deixar preso, aí você escuta ele chorando aí dentro, ele chorando. E que nem você falou, né? O perigo pra... da gente estar tá aqui é por causa que é uma selva aqui, né, cara? Onça, né? A é um lugar isolado, você viu? Isolado, até é ruim o acesso cara. até aqui. Pessoal, a gente teve que deixar o carro muito longe, andar um tanto muito bom, para poder chegar aqui nessa parte, pegar essa selva, cara. E hoje é... a gente vai fazer a exploração nesse casarão. Olha isso. Ah, parece ser muito grande, parece. né? Parece. Muito grande. Vamos, vamos lá para dentro? dentro. Vamos lá para dentro. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. É, vamos Isso aqui é saída ou entrada Caraca, na escada já Porque é. nós temos que tomar cuidado É né? de onça É, bem isso bem. que eu tô mais sabendo Porque aqui, ó Você tá vendo que a mata tá alta Tá bem fechada, né Mas vamos entrar por dentro aí, ó Pode, pode ir né? aí Só cuidado Eita. com o outro né? Sim, tá. É, tem que tomar cuidado né? uhum. Mas, tá, falei, bastante, né? Tempo abandonado, Ah, Tem madeira pra caramba aqui assim. Nossa, Eita, gente, é muito cara. grande, cara É isso, toma cuidado, hein Cuidado, é isso. Aham uhum. é Nossa, Nossa tá meio de pisar aí. Minha moto deslizar. Cuidado, prego. Pô, olha ali, cara. Isso aqui era uma cama, Ui. hein? Que? Era ah, uma aqui, ó. Ai, que lindo, hein? Morda a mão aqui pra mim. Cuidado, é um prego. Cuidado, é um prego. Olha, Tiago, dá pra ver que esse jornal aqui é da técnica deles, ó. Tem um quadrado, alguma coisa aí? Aí, ó. 94, 94 aí, ó. vai é fazer quase Mentira, 94. Cara. Aí você já não põe mão, Uma cuidado velho. Não escorpião, Nossa, e esse. Oh, essa, essa casa aqui tava com. Olha lá, a gente que tava fazendo assim. Então, ó. cara, ia ser muito linda essa casa aqui, mano. Por que será que se deve ter parado a construção dela? Será que descobriram esse, essa questão dos escravos então. aí? Também, Porque é uma casa bem grande mesmo. Cara do e céu. E eles assombra aqui? Assombra. E mais o fazendeiro e o um escravo chorando aqui dentro Você Ixi. já chegou vindo de noite aqui ou não? do céu, meu, olha a nossa lanterna quem, quem Olha as nossas lanternas nossa. Piscando já Tá piscando Nossa, não dá pra entrar aí não Ó, aqui já era um, provavelmente um banheiro e aqui outro, outro quarto Cara, é muito grande aqui, hein? Muito, Com amor É alto, a é muito alto, né? Uma casa no, normal, essa aqui é uma mansão, né? É uma mansão ó oh, aqui, talvez poderia ser uma sala, Antes, mas não dá não, nem para imaginar, Não dá nem, nem para imaginar, pra entender, cara. Não é que é imaginar sala. nem para imaginar, cara. Dá olhada, Thiago, ó. Nossa, nossa, aqui ia ser um salão de festa, cara. Ia ser um salão de festa, um de jogos, É coisa, né? verdade, Renato. Ia ser, eu acho, que um lugar de jogos, Com assim. Olha aqui, cara. Japonês. Japonês, já. Poder absoluto, absoluto de Deus, Deus está. está está conjunto contigo. Nossa, não dá pra entender não. Não dá pra entender, mas você viu com a letra japonesa do lado, hein, Tiago? Cara, foi quantos anos que isso aqui não tá aqui, ó. Tá até cheio de, de aranha. Que sinistro, hein, cara. Olha o matagal aí do lado. Ô, Tiago, só pra fazer uma construção dessa no, hoje em dia, gasta ouro de dinheiro. Rapaz, cara, se fosse pra fazer hoje isso aqui, só do, do jeito, jeito que, que tá aqui, é mais de milhões. Ia. Ó, é muito grande. Ó, pra você ter ideia, olha a largura dessa, desse Já tijolo aqui, ó, tudo... É dois tijolos, cara. É dois tijolos aqui ó. Ai. É dois tijolos. Dois tijolos, Caraca. Uhum. Renato, seu cardaço aí, ó, você vai cair. Dá só a sua câmera aí que eu seguro pra você. foi filmando aqui. Não, não. Que? Que? Achei que era um baú. Não é não? Não. Olha o tanto de madeira que tem aí. Vamos a ver o que, que tem ali lá, naquela mágica. outra porta ali. Dá uma luva Eu tô com o carro com essas madeiras, hein, Thiago. Será que aconteceu é? só? Ó, tem um, tem um buraco lá, ó. Parece que um buraco um monte de. Parece buraco de cobra. Thaís, tá? é olha aqui, filma isso aqui. Olha, olha essa tábua aqui. Isso aqui devia ser de mesa, cara. Olha a largura dela. Verdade. Verdade mesmo. Tá vendo? pedaço de árvore. Olha o outro aqui em cima também, ó. Deixa eu tô com medo de ficar aqui no meio dessas de madeiras. aqui. Cara, tá? isso aqui cascavel é mato. <risos> esse aí é cidade, fez moradia. Vou é por aqui, ó. Caramba, cara. E aí não ia cedar da casa, hein? Cara, nem entrou dentro da casa, aí, Oi, tem... Oi, aí. Aí o que Mais escada. Mais uma escada? E aí, morselho. Mais uma escada? Tem duas é escadas aqui. Lá acima, aqui cara, pegou fogo aqui, hein? Olha ali. Verdade, aí mesmo. Ó. Cadê? Olha. Só pegou fogo lá. Ó. Pegou mesmo. E não tem marca de fogo não. nas paredes. Só pegou naquele quadrado ali. Só padrado, é... É, cara. Sabia que a entidade faz pegar fogo, né, velho? Eu sabia, Tiago. Vamos ver com uma escada, mano. Vamos ver aqui pra baixo. Vamos ver com a O lugar tá ficando cada vez Olha, pior. Olha, o chão aqui. Oi? Tem um colchão. Oi. Será que é esse colchão aqui era onde os escravos, que ele fazia as pessoas de escravos dormir? Eu não sei. Aqui vem, Viu? Você viu também? Tem, aqui, né? Tem interio, parece ah, um É, parece aquele saco de de, estopa, de ah, tá, tá. Estopa, cara. Nossa, eu morro de medo. parece uma cobra, sabia, mano? Meu Deus é, do céu. Ah, aqui, é, tá. Aham. Pode ter certeza que aqui em algum lugar deve ter. Então, o combo daqui de baixo ainda vocês vão ver o do cima, vocês vão superar. Cara, bons. ó, mais um, mais um. Japonês? Ou oh, outro oh, assim? Mais um, cara. Todo. que, que Eu não estou conseguindo entender isso, não. Eu não entendo. Deixa eu ver. Deste pré... prédio está santuário. Ah, não sei não. não sei é, é letra deles. meio japonesa, né? Todo o. Por que que ele fazia a letra japonesa e em e português? Não. Será que é para alguma coisa? Pode ser, cara. Ou vai saber se isso aqui não tem alguma coisa com mistério dessa casa? É. Cara. deixa eu falar. Será que o fazendeiro daqui não era japonês? Ah, ah Pode ser, pode que ser, olha. Tem uma é pode pode ser. Ser. Tem um marca japonês aí. É, pode, pode ser. ser. Pode ser. ser. ser. ser. ser. ser. ser. Vamos vir, vir lá pra cima, pra você vir lá. que tem um cachorro Cara, que casa sensacional, velho. Virar o pobre assim. É, não Vamos vir lá pra cima. Que sinistro, hein, cara. Fez barulho aqui? Hã? Fez barulho? Faz silêncio. Tem alguém aí? Tá, muito não assustem eu, velho. Será que é a onça? Me fala uma coisa, se nós aí. Fez barulho? Vai na frente, então. Deu uma errada aqui, se Não irem atrás, aí, não, perigo pra nós. Porque a mulher tá longe. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Nossa, é. aqui tá mais limpo, tem menos madeira... Tchau. Foi isso? Foi lá embaixo, não foi? Tá. foi aqui embaixo. Fez barulho de lata, eu escutei. L veio lá de baixo. Ô, tem alguém aí? Que não é ideia, tem alguma coisa aqui, velho. Ah, amor, tá estranho isso aí, hein? Boa bicho. Fica, Fica perto. Ou se aparecer alguma coisa na abandono, não, não, não deixa não pra patrão, não, velho. Bandana, não. Deixa eu ver aqui, ó. Que era um quarto com sacada. Olha. aqui ar mais Lá tá focado, né? Tá. Aqui tá mais. Ah, não Ah, ainda nem pra ver a caminhonete daqui, hein, cara. Não. É perigoso pisar aqui, tá? Seria é perigoso, gente, não fizer, não. Se você quiser saber. Trabalho, Deus, É perigoso. Nossa. Ah, mas essa construção é, aqui foi forte, fi. Ó, galera, olha a, a casa inteira com duas AJ, velho. É. O cara gastou agora, muita agora, grana. Agora, por que pra reforçar tudo isso? Mas eu, o Aí Thiago, por que é abandonaram essa casa aqui? Por que? Então. Certeza que é porque estavam atormentados aqui. Será que os pedreiros não davam todos atormentados? Olha aqui o jeito que estava construindo, ó. Aqui, essa construção ela, por ela ser muito longe da cidade, eu acho que os moradores moravam aqui. Os moradores que construíram essa casa moravam aqui. E será que não foi esses esse próprios escravos? essa pessoa que trabalhava para ele, que ele fazia de escravo que trabalhava aqui? Pode ser também. Pode ser também. Isso de... Os trabalhadores, você fala, né, que é? ele escravizava. Você viu em cima aí? E a cama para ele filmar lá em cima, lá Você vê? Lá é. a Aí é escuro aí, né, Thiago? Escuro, cara. Nossa, cara, tem muito quarto aqui. Você tá coçando também? Tá perdendo logo. Vamos terminar de ver? Tudinho. Um aí se você subir em cima do teto aí, subir em cima da, da, desse buraco da T aí, dá pra você ver tudo no mato aí, ó. Dá, né? Dá. Cara, parece que tem alguma coisa lá no final, cara. O que? O que tem lá? Tem mano. tem lá? Não sei, cara. Parece que tá escuro lá? Tá, não sei se é, se é um bicho atrás é do, do negócio. Viu? Tá louco, não brinca, velho. Cuidado, não é descer daí. Vamos olhar aqui, ó. Primeiro. Ai. Que é isso, Thiago? Entendeu? Ai, torceu o pé. De boa. Exatamente. Aí é um quarto, ó. Tá, dar uma tá longe. Aqui é outro quarto. Nem vou entrar em todos os cômodos, porque senão o vídeo fica muito grande. Ó, Nossa, aqui tinha duas portonas, hein, cara? Olha isso. Aqui é a suite master. Que coisa linda. Olha que vista, gente. coisa linda, velho? Amor, olha aqui. Que lindo. Cara, vai... Vai saber se assim, não tem piscina aí pra baixo também Também, porque a mata tá cobrindo tudo, Cobriu se, tudo. Se, se explorar, o que acha? Talvez tava em construção também, uhum. né? Na não, Olha a grossura das vigas é Que era um, um corredor Aqui deveria ser um banheiro, ó com ba Um banheiro ah, com banheiro. banheira Ó, oh, tá vendo? Sim. é bem grande E o closet, será? Ou não? Outro quarto? Outro quarto. Bom, não sei mais um quarto. Caraca. Ah, não dá nem pra saber qual não quarto. Não dá, cara. Não né? dá. Não dá pra saber. Aqui é menor. Pode ser que aqui era um closet. Né? Tudo com portona. É. Mas eu fico imaginando que pode ser uma casa, algum hotel, algum, alguma pousada. Ah, não. A primeira é. casa, em Casa, né? É. Mas eu vou pra cá, né? Casarão, hein? Casona. que E aqueles é barulhos, hein, cara? E onde é aquela escada? Aqui, ó. Ah, cara, ela é aí? Tem, tem mais quarto, o banheiro pra lá. Né? Nossa, não dá pra pisar, não, cara. Não dá. Cara, ó, jornal japonês. Oi, rapaz. que susto. Ó, ó. Ai, meu Deus do céu. Fica aí, Cuidado. Que Cuidado de cair. Que é perigoso, velho. Mas alguém encostou ou não se balançou? Não, ninguém encostou não, rapaz. Aí, ó. Ah, não. Lá os quatro que tá balançando, ó. Vendo? Ninguém tocou em nada aqui. Aqui tem três. Três portas. Já, sapatinho. Olha o sapatinho tem aí. Tem sapatinho aí? Tá onde, amor? Aqui, ó. Ui, fizendo um negócio mole ali. Tem cara de japonês, esse sapatinho, não tem não? Verdade mesmo. Uma de japonês. Ô Thiago, de Olha eu ver aqui. ó. Olha o chinelinho ali também. Ô, cuidado aí! Ô Thiago, você viu que é a camisa de matando é aqui frutífero aqui, coqueiro, banana, essas coisas devem ser. plantando, né? É. é certeza. Porque não nasce à toa, né? Não. Cara, vamos descer lá pra baixo, é. que eu já tô ficando meio cismada com isso aqui. Aqui, Nossa, é isso que eu ia falar agora, cara. Imagina isso aqui de noite. É sensacional, cara. Imagina o projeto de termina dessa casa, hein, cara? Massa então, assim. Vamos saber o que é que ela ficou. Difícil é sair daqui, gente. Olha aí. Ui! Ui! Que casão, gente! Casarão aí, Cara, Sensacional, velho. Sensacional. Que casarão, gente, ó. É, é isso aí. Sensacional, né? Muito. Gostou, oh, cara. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Vou estar voltando à noite aqui. Até a próxima. Tamo junto. Fui!